Precisamos conversar. A partir de agora, eu quero ficar com o cara tá com Lucas. Calma, a gente pode resolver isso de outra forma. Não resolver. Solta. Me solta, eu não fiz nada. Não fiz nada, nem vou fazer, porque eu tô sofrendo. Você não sabia que seu coração me quer corra para mim, rapidamente la, rapidamente la. você não sabia que seu coração me quer corra para mim, rapidamente la, rapidamente Me dá um pequeno toque Que é no top. Meu amor, acorda! Meu amor, calma! Agora tá tudo bem! Ele felizmente morreu e a gente pode voltar a ser feliz tá junto! Cala a boca! Meu amor, acorde! Lucas, você tá bem? Consegue nos ouvir? Amigo, você tá bem? Acorda! Eu acho que você passou um pouquinho dos limites. Vamos sair daqui antes que dê ruim pra gente! Sim, quem sou eu? Sou eu, sim. Sou amor, se vocês de mim, Federico. Gente, eu tenho esse cara a cabeça, deve estar meio confuso, então calma. Lucas, consegue se levantar? Sim, me dá um pouco de cabeça, mas eu acho que sim, me ajudem. Você está realmente bem? Eu estou bem, mas quem são vocês? Você não se lembra mesmo da gente? Thank you. melhor coisa que ele vai ter feito em toda a tudo vida! Tudo bem, eu até concordo, ele nem devia ter nascido! Mas ele não pode morrer não das nossas mãos, o melhor é suas. sua! Ah. Maipi, para! Para de problema! Meu, me irrita essa coisa sua! É. Ai, deu tudo certo, vamos pensar na... Tá minha roupa? É, minha Você me <risos> <risos> Alô! Olha. Ah, oi. oi, diretor, tudo bom? Ah, ok Sim, sim Não, pode deixar, meu aviso tá ali assim Claro Claro, pode deixar Um beijo, tchau É o diretor Tô Avisando da gravação do vídeo. O artista lá, se não ver. Ninguém vai chegar, em breve. O que você acha que vai ter problema agora com a morte do Lucas? Não pode, não pode, não pode, não pode. Lucas, você vier é aqui, a gente poder conversar melhor, saber o que está acontecendo com você. Eu então, não sei se vocês sabem. Eu tô me sentindo um pouco melhor, eu só tô com a cabeça um pouco doendo pela batida. Um Olha, na verdade, eu trouxe você aqui pra falar pra você que eu quero ir embora daqui, mas eu não quero ir embora sozinho. Eu quero que você vá junto comigo. Vamos comigo? Vamos? Vamos comigo, embora, vamos? Falta, oh, Eu nem te conheço. Oi, gente, tudo bom? Como você tá? Eu tava aqui com ele, eu tô me, eu tô me sentindo um pouco melhor. Nós somos amigos? cara, há muito tempo, né? Vocês namoram? Muito tempo também. Tá um gente, precisamos de reunir. O motor tá chegando, a gente precisa Vem, Vamos. Ah, você não sabe o que aconteceu. Okay, okay, okay, okay. O que? O que? O que? O que? O moço do Lucas perdeu a memória. Ele esqueceu do Federico, ele voltou a ser apenas meu. E agora ficou fácil de tirar o Lucas da minha vida. eu não fiz vejo... só. Fácil. <risos> Lucas, você realmente não lembra de mim? De nada do que você tá falando você tá pensando que a Thalia vai falar Que é muito importante É o nosso próximo show Tenha calma Não adianta forçar ele Que ele bate a cabeça Ele não vai lembrar agora Tenha calma Mas se você pensar Eu larguei tudo por ele A pessoa que ama é ele Eu vou atrás dele O que você tá falando? Se eu acabar te esquecendo Sinto muito, não sinto muito O que eu vou fazer? Eu não suporto ser tão fraco Enquanto eu me esforço pra responder Lucas, é sério que você não lembra de nada? Olha, Michel, eu vou ser bem sincero é, Era tudo mentira foi apenas teatro. Que? Falibite. Olha, na verdade, eu gosto muito do Frederico, mas ele tá indo embora pra Nova York, ele recebeu uma chance lá. Eu não quero acabar com a vida dele, né? Mas Lucas, pensa bem, vocês não se conheceram por acaso. Vocês têm tudo pra dar certo. Mas e o Alejandro? Eles nem se gostam de verdade, eles estão mais junto por estados. Eu conheço o Frederico. E ele gosta realmente de você. Será? Gente, gente! Tá você não sabe quem eu encontrei! Quem encontrei Vem cá! O que aconteceu? Mídeo. Venha! Oi, Oi amigos! amigos. Ah! Prazer, hoje eu vim aqui gravar o meu novo clipe, porque agora eu tenho que sair do flop! Eu não aguento mais! Eu só tenho no máximo mil visualizações! Não dá, né? Por favor, eu sou uma web-celebridade do YouTube! Ai, uma meu Deus! Seja me achando! Tira uma foto comigo, por favor! Claro, não ah, Fechou, lá com chave de ouro e de diamonds, tá, querida? Ai, mas será que o que o Michel Você me falou é verdade? Será que eu tenho a chance de ficar com o Federico e o Alejandro embora? Não sei! Me desculpe. Não, tudo não bem. bem, tudo bem, não tem problema. Muito obrigado pela ajuda. Eu já vi essa cena, vai dar ruim? secretamente cavando em você como profunda um profundo como escurido um profundo secretamente cavando em você como escuridão um profundo como escuridão um profunda você Eu não sabia que seu coração me quer corra para mim rapidamente lá lá lá lá rapidamente lá, lá. Nova York, vamos. Nova York. Não, então vem, vem comigo. Vamos. Não, vamos comigo. Não, comigo. Ele vai comigo. Comigo. Tá tudo pronto já. Não, ele vai é comigo. Venha, vamos.